Eu posso comprar um hotel, reservar um hotel, pagar com milhas ou ganhar milhas reservando o hotel no cartão de crédito. Eu posso viajar, fazer um pacote turista, um turismo, eu posso fazer um resort, eu posso comprar passagem aérea para mim e para as pessoas que estão ao meu lado, comprar no um cartão de crédito, ganhar milhas ou trocar com, é, por milhas. né? Eu posso fazer supermercado hoje. E pagar todo o supermercado com milhas. Como vocês sabem, muitas pessoas hoje e muito mais ainda buscam pelo cartão de crédito devido à sua essência, né? E aí quando você fala de ter cartão de crédito, você busca, como agora esse da, da Privalia, que o BMG lançou, o cartão parceiro de lojas, tiveram muitas, muitas pesquisas, muitas pessoas no dia do lançamento fizeram pedido do cartão de crédito. Né? Então o que acontece? Quando a gente busca pelo cartão de crédito e a gente usa ele de forma é, coerente, adequada, logicamente que acaba trazendo bons frutos para aquele usuário que tem o cartão de crédito, né? Então, por exemplo, eu tomei uma decisão de mudar o meu o meu comportamento de uso de cartão há um tempo atrás. Que antes você fazia o quê? Você usava o cartão de débito e o cartão de crédito. E agora entrou o Pix, entrou carteiras digitais, então é muito comum hoje uma pessoa ter na sua carteira digital, por exemplo, cartões de débito cadastrados, cartões de crédito cadastrados. E aí você vai passar o cartão, pode acontecer algum probleminha na máquina, no TEF e tal, você fala, passa no débito. Né? É muito comum, eu já vi muita gente fazer isso. Ah, passa no débito. Né? E não sei se vocês já viram, dependendo de onde vocês moram, existe um movimento muito grande quem fez isso foi os sindicatos locais que orientam o seu comércio a oferecer para os clientes o Pix primeiro. Então, é muito comum vocês morarem em um lugar e esse lugar falar no Pix eu te dou 10%, no Pix eu te dou 20%. Você já viram isso? É muito comum acontecer isso hoje de você pagar no Pix. Porque o Pix vem sendo trabalhado pelo... Grande movimento do comércio para que o cliente pague no Pix. Se você pegar as lojas, eles já abrem para você o Pix. Se você vai nos restaurantes, supermercado, no caixa tem um símbolo do Pix. Ou seja, o movimento hoje é fazer com que a gente foque no Pix. E você focando no Pix, teoricamente neste momento, você tem o que? De desconto, mas não tem a vantagem de ter uma garantia estendida de graça. De ter uma proteção de preço de graça. Então, só para você ter uma ideia, hoje você pode comprar para Americanas no site submarino, no site Fast, e eles te darem 5, 10% de desconto no Pix. E aí, vamos supor que você comprou lá um celular, custa 6 reais, e ganhou lá 100 reais de desconto. 150 reais de desconto. Né? Só que quando você paga é, no cartão de crédito, Dependendo do modelo do cartão que você tem, ele te dá garantia estendida de graça e te dá seguro de proteção de preço de graça e te dá proteção de compra de graça. Então quem veio no nosso evento aqui em Sorocaba, quando a gente estava lá, eu peguei esse celular aqui e taquei no chão. Quem lembra que eu peguei esse celular e taquei no chão? Esse celular aqui é um s 22 S23, né? S22 Ultra. Né? Então eu peguei esse celular aqui e taquei no chão, viu assim, ó? Pá, soltei no chão. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha garantia, eu tinha proteção de preço e tinha proteção de compra. Se o celular tivesse quebrado, eu acionaria o seguro proteção de compra que ele me daria de volta o conserto do aparelho ou um novo aparelho de graça. Se o meu relógio cair no chão, eu aciono a proteção de compra que me devolve de volta o aparelho consertado ou um novo. É. E já no Pix você não teria esse retorno. O Pix te daria o desconto no produto, mas se acontecesse alguma coisa com você, talvez o desconto ele não era superior ao que você teria pagando no cartão de crédito como proteção de preço de compra garantia estendida, tá? Bem. É, e hoje eu, Leandro, eu, eu tenho assim comigo que cada vez mais nós vamos tornando digital, né? E eu trago para vocês uma experiência muito legal que eu, que eu tive esses dias, que vale a pena compartilhar com vocês. Né? Quando eu fiz a, a venda da minha casa, lá em Sorocaba, eu fechei com porteira fechada. Então, ou seja, geladeira, fogão e tal. Só que é, nesse, é, nesse apartamento que eu moro aqui agora, esse apartamento, ele, ele tinha um fogão, mas eu achei muito velho, não queria usar. E a geladeira, aquela geladeira muito antiga, eu também não quis ficar com ela para usar, estava embutido aqui no, no aluguel. E tinha uma máquina de lavar quebrada, que, que eles falaram que não valeria a pena eu consertar para eles. Né? Então eu mandei tirar a geladeira, que é uma geladeira velha, aquela antiga, bem antiga, ferrujada e tal. Fogão antigo e máquina de lavar quebrada. Aí eu mandei tirar tudo e aí eu acionei as minhas milhas, né? para comprar o fogão, a geladeira e a máquina de lavar. E Eu pesquisei, é, eu fui na Fast Shop, fui na Casa Bahia, na Magazine Luiza. Cara, eu não tenho mais vontade de comprar em loja física. Falo pra vocês que essa experiência, para mim, já acabou. Porque eu fui na Fast Shop, eu fui na Fast Shop, Chegou lá o vendedor uma cara de tacho, né? Aquela cara brava. Aí eu fui para as Bahia, parecia um formigueiro em cima de você para poder comprar o produto, vender garantia estendida e tudo mais. Aí você vai na Casa Luiza, a loja estava vazia, mas cheia de vendedores. E aí você vai chegar perto do produto, eles vêm em cima de você de uma forma que você acaba se sentindo incomodado. Né? O vendedor fica em cima com os braços cruzados, te olhando, se vai comprar não vai comprar, quando vê que é caroço, ele, ele percebe que cai é fora. E quando ele percebe que você não vai comprar, ele vai saindo de mansinho e te larga sozinho ali. Né? Então eu, eu, eu pesquisei na internet todos os preços, né? e com milhas e com dinheiro, né? eu olhei os dois. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho mais paciência de ir em loja e ficar ouvindo blá blá blá blá blá blá blá que eu vou te dar desconto que eu vou te dar garantia estendida que não sei o que tá tal você sai dali entubado né e aí eu fiquei vendo uns clientes conversando com os vendedores também que eu gosto de, de acompanhar essas coisas né e aí eu via o vendedor abordando o cliente e falando que parcelava para ele em 12 vezes sem juros e que dependendo do, da negociação que ele estaria fazendo com ele ele colocaria um brinde na negociação o brinde é uma garantia estendida Ele dá um desconto no produto e enfia a garantia ficar elas por elas você não o desconto nenhum e levou na verdade uma garantia estendida se o cartão é um cartão internacional que não tem benefício nenhum você não tem garantia do cartão só do, do produto que você comprou com o vendedor então você vai vendo essas coisas assim você, e hoje faz muito tempo que eu não vou em loja né Aí eu fui e falei nossa não mudou nada é a mesma coisa pois bem e por que que eu mudei o pensamento de passar porque eu passava débito, né? Cara, hoje você pega um Uber, você ganha milhas. Você faz lá a Smiles, você pega o Smiles Fast Pass da Smiles e pega a milhas com a Smiles. Você vai num restaurante aqui em São Paulo, você ganha milhas nos restaurantes em São Paulo você pode ganhar milhas Livelo almoçando em restaurantes em são paulo eu posso pegar as milhas Livelo e pagar a, o restaurante com milhas né eu posso ir no posto de gasolina abastecer com milhas eu posso ir no posto de gasolina usar a tática do shell box da porto seguro e ganhar milhas do banco inter né eu posso é fazer um cruzeiro e ganhar milhas comprando pacote de cruzeiro acionando o meu clube e ganhando 10% no pacote do cruzeiro ganhando milhas e ganhando mimos dentro do cruzeiro eu posso comprar um hotel reservar um hotel pagar com milhas ou ganhar milhas reservando o hotel no cartão de crédito eu posso viajar fazer um pacote turista